Olá, seja bem-vindo a mais um conteúdo. Hoje eu quero trazer aqui para você um pouquinho sobre uma ferramenta de dublagem chamada Allowed. Esse site que você verifica aqui na tela é uma ferramenta que vai revolucionar o YouTube em 2023. Exatamente por quê? Porque o YouTube ele vai incorporar ao YouTube Studio é, uma possibilidade de você é, utilizar essa ferramenta e fazer a dublagem com o intérprete aí dos seus vídeos. Para você entender melhor como vai funcionar essa ferramenta, eu quero te convidar aqui para esse canal americano, que é o Curate Inside. É um canal que testa as ferramentas do Google, do YouTube, logo quando elas estão saindo do forno. E a Loud já está, inclusive, sendo testado aqui nesse canal, e eu vou mostrar para você como é que eles utilizam. E você já deve estar se perguntando, e como é que isso vai ser incorporado ao YouTube? Isso vai ser incorporado dentro do YouTube Studio, assim como nós utilizamos as legendas. Sendo que o intérprete vai ser de uma forma diferente, você vai ver na prática, porque esse canal aqui já utiliza. E inclusive, se você ficar até o final desse vídeo, eu vou disponibilizar o link para você poder fazer a solicitação. E quem sabe aí, você também está recebendo aí é, o teste, né, no formato beta, para poder verificar aí a, a funcionalidade dessa ferramenta e já começar estar utilizando e já começar também dar um amp aí no seu canal aqui no YouTube. E o fantástico dessa ferramenta é que ela vai ser 100% gratuita. No momento o teste ele está na versão português, no indonésia, na indonésia, né? O indonésio, o espanhol, o Indie e também o Inglês, tá? O português tanto para o português de Portugal como o português do Brasil e será estendido para outros países também. Só que nesse momento só consegue fazer a dublagem os vídeos que estão em inglês. Os vídeos é, em português e em outros idiomas ainda não estão conseguindo fazer a dublagem. E como é que isso vai funcionar? Você vai transcrever o seu vídeo, você vai poder revisar essa transcrição e o Aloud, ele vai fazer a dublagem do seu vídeo e você vai publicar o conteúdo em diversos idiomas e lembrando que essa voz vai ser uma voz neural aquela voz artificial o importante é que seu conteúdo vai chegar a mais pessoas up, você acabou de ouvir o áudio no original em inglês Agora a gente vai fazer uma modificação, vou deixar eu dar um, uma pausa aqui e a gente vai aqui é, e fazer uma modificação desse áudio colocando para o português. E você vai ver que ele funciona também para o português, porque está legendado para, legendado não, ele está é, dublado para o português e também para o espanhol. Vamos clicar aqui nessa, nessa, nesse ícone de configurações, vamos clicar aqui em faixa de áudio, nós vamos modificar aqui para o português. A Bone sugeriu que colocássemos olhos como os da Genaferne. Então aqui estamos nós. Para a Arf Central, incluímos nosso Play Button de 3 anos. Exatamente assim. Você já ouviu aí em português, você já ouviu o áudio em inglês. Agora a gente vai mudar para o espanhol, tá? Para você também fazer a conferência. ...por la própria Susan. Se si quieres ver esse vídeo, te lo dejamos em la descripción. Pero ahora vamos com el News Flash de esta semana. Então, pessoal, basicamente é isso. O conteúdo seu vai estar em vários idiomas e você vai alcançar novos públicos. Vou deixar na descrição do vídeo é, o link da plataforma Allowed e o link também para você poder testar, pedir, na verdade, é, a solicitação, fazer a solicitação para testar a versão aí beta do Allowed, já para você ter aí incorporado ao seu canal do YouTube. Quem está desenvolvendo isso é a 123 ou é 123 que é um grupo que desenvolve produtos para o Google e está incorporando aí essa novidade para nós criadores do YouTube tudo de graça e que vai proporcionar crescimento aí para todos os criadores